Vídeo em Libras, legendado em português, com palavras e ícones em movimento relacionados com a narração. A ouvidoria da UFABC terá a função de acatar pedidos de esclarecimentos, reclamações, críticas, sugestões e elogios. Tudo isso com o intuito de contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Universidade. Você já entrou em contato? com o setor que tenha relação com o assunto tratado? Já procurou o Vale Conosco ou o Serviço de Informação ao Cidadão? Caso já tenha entrado em contato e não recebeu qualquer retorno ou considera insatisfatório, fora dos prazos estabelecidos, considera que tenha sofrido qualquer tipo de discriminação e desrespeito, entre em contato com a ouvidoria. A ouvidoria pode receber manifestações de docentes, discentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e comunidade externa. Acesse a página da ouvidoria para saber como registrar uma demanda, o endereço é ouvidoria .ufabc.edu.br Lembrando que também serão aceitas solicitações por meio de vídeo em libras e agendamentos para atendimento presencial com tradução consecutiva para surdos. Nesses casos, basta encaminhar um e-mail para ouvidoria.ufabc.edu.br Realização Assessoria de Comunicação e Imprensa, Trilha Musical, Vibe Ace de Kevin MacLeod, Santo André 2014.